Você sabe a diferença entre a máscara de ouro e o peeling de ouro? Fica comigo que eu vou te falar. A máscara de ouro, ela só serve para dar uma hidratada no seu rosto após um, uma limpeza de pele, após uma revitalização, somente. O peeling de ouro... Em sua composição, ácido retinóide, o qual faz uma renovação celular, eliminando rugas, anti-envelhecimento. Caso tenha interesse, peça ao seu profissional para entrar em contato conosco. Teremos o maior prazer em atendê-lo. <SILENCIO>